Eu sou Hildo Veras, sociólogo, professor, militante do movimento LGBT Leões do Norte e ativista na luta contra a AIDS. Para mim, a gestão é importante porque deu vez e voz às pessoas vivendo com HIV em AIDS no estado de Pernambuco, quando elas têm os seus direitos violados, quando o estado brasileiro falha na missão constitucional, do dever constitucional de garantir a saúde de qualidade. Esse estado brasileiro tem propagandeado é, a fórmula de prevenir, testar e tratar. Entretanto, não tem sido capaz de garantir na prática nem a prevenção, tampouco a testagem e muito menos o tratamento das pessoas vivendo com HIV e AIDS. São constantes aqui em Pernambuco as denúncias por gestos da falta de medicamentos. São constantes, é, pessoas vivendo com HIV e AIDS vão às farmácias e se deparam com as prateleiras vazias. Então, como é que a gente vai garantir a saúde dessas pessoas, como é que se vai garantir um tratamento qualificado, como é que se vai garantir, sobretudo, a vida dessas pessoas quando o tratamento ele é interrompido pela falta de medicamentos. Então, nestes, neste momento, é a gestos que tem denunciado, é a gestos que cumpre a missão, que toma a frente, que vai ao Ministério Público fa fazer as denúncias. Então, em é 26 anos de atuação... A, o presente e que quem ganha somos todos nós da sociedade civil, somos todos nós cidadãos pernambucanos por termos e poder contar com, com a instituição do porte das gestos.